E aí, lindona, tudo bem? Sabe o que eu quero falar com você hoje? Sobre uma profissão que eu considero que vai ser uma das profissões mais bombadas no futuro, que é gestora de conteúdos para mídias sociais. Meu Deus, Mila, o que seria isso que você tanto fala no seu Instagram sobre essa profissão, sobre os seus alunos que começam no marketing digital sendo produtores de conteúdo? Eu vou explicar tudo para você aqui nesse vídeo, se você não me conhece, eu sou a Mila Pado, é marqueteira digital, já segue aí, tá? Ou então você assina o canal, se você ainda não é assinante, e bora lá, bora falar mais sobre isso. Você já deve ter percebido que profissionais liberais, grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas, cada vez mais essa galera tem investido em criar conteúdos para redes sociais e usar as suas redes sociais como um grande cartão de visita para atrair clientes, no caso de infoprodutores, para atrair alunos. Então, esse braço da produção de conteúdo, principalmente depois da pandemia, com essa expansão do mercado digital, do mercado online, do trabalho online em si, ganhou uma importância ainda maior. E os profissionais, sejam eles profissionais liberais, como por exemplo, médicos, arquitetos, advogados, que usam as redes sociais para atrair mais clientes, assim como os infoprodutores, que são pessoas que têm cursos online, eles precisam de ajuda para fazer a produção de conteúdo. Por quê? Porque eles já têm alunos para atender, porque eles já têm um negócio para cuidar, porque ele já tem muitas atribuições. Se ele ficar responsável por toda produção de conteúdo não tiver um profissional para ajudar, o negócio não sai e ele empaca, acaba não produzindo conteúdo, acaba não movimentando as redes sociais ou não fazendo isso da maneira certa, da maneira assertiva, e aí o trabalho se perde, ele perde oportunidades, né? E é aí que você entra, você entra justamente para ser um braço direito desse profissional. Eu vou aqui focar nos profissionais liberais que usam as redes sociais para atrair clientes e vou focar também nos infoprodutores que fazem conteúdos online para atrair alunos para os seus cursos online, beleza? então você se torna aí uma gestora de conteúdo e vai trabalhar nos bastidores auxiliando esses profissionais nas três fases de produção de conteúdo, que é a fase de pré-produção, é a fase de produção em si, que é a criação do conteúdo em si, e a fase de postagem, publicação e divulgação desse conteúdo. Eu posto conteúdos nas minhas redes sociais sobre o que é essa carreira, como você pode começar nessa carreira, inclusive se você quer começar no mercado online, se você quer voltar à sua carreira e trabalhar dentro do mercado de cursos online, eu eu considero que é uma excelente forma de você começar, de você conseguir clientes aí, tem uma demanda gigante, vocês não tem ideia da demanda gigante de trabalho que tem. E o profissional que tá ali na frente das câmeras, seja o profissional liberal, né, o, o prestador de serviço, seja o infoprodutor, tudo que ele quer é uma pessoa que ajude ele a pensar, a ter ideias de linhas editoriais, aliás eu posso fazer um vídeo só sobre linhas editoriais, de temas, de sugestões para vídeos, de pautas, e aí que você entra eu ensino tudo isso no meu curso online, Rota do Conteúdo Academy. Nesse momento a gente tá com as inscrições encerradas. A gente abre turmas aí várias vezes ao ano. Então aqui embaixo desse vídeo vai ter um link pra você se inscrever para a lista de espera da próxima turma se você ficar interessada. E aí continua me seguindo aí nas redes sociais para você saber mais sobre essa profissão que é do futuro. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas eu tenho certeza que depois de três anos que ele for publicado, se você não tomar uma atitude, se você não entrar em Rápido lindona. Você vai chorar e vai falar assim, é, Mila, se bem que me avisou. Então deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguma amiga sua que tá afim de trabalhar online, que é uma pessoa que tem comprometimento, que é super criativa, que adora redes sociais, talvez ela pode se interessar. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!